Olá pessoal, em um dos programas do Neil deGrasse Tyson, o podcast dele chamado Star Talk, um dos ouvintes fez a seguinte pergunta, qual seria um nome, se, se houvesse, né, se pudesse haver um nome mais apropriado para a teoria do Big Bang, que nome seria esse? Vamos saber qual foi a resposta que o Neil deGrasse Tyson deu a essa pergunta? Vem comigo! <música> Thomas Tyson respondeu da seguinte forma, não há um nome mais apropriado e o que muitas pessoas não sabem é que o grande astrofísico Sir Fred Hoyle, que não era muito fã do Big Bang na época em que havia muitas lacunas nos dados e não havia como fazer uma boa votação para se escolher entre uma coisa e outra. Ele estava convencido que o universo estava em um estado regular, ele sabia que o universo estava em expansão, assim como você pode ter um universo que está em expansão e ao mesmo tempo em estado regular? Você teria que ter um universo que estaria espontaneamente criando átomos do, do vácuo e eles formariam novas galáxias e estas se misturariam com as velhas galáxias. Assim, estatisticamente, pareceria o mesmo para sempre. Estaria expandindo para sempre e assim nos livraríamos do problema da origem do universo. Então, surgiu a ideia do Big Bang, era consistente com a teoria da relatividade de Einstein, e então, Georges Lamatre, um padre belga e também matemático, descobriu que se ele invertesse as equações, virasse as equações ao contrário, todo o universo teria estado em um local em um tempo, num ponto. Então, teve o Jorge Gamow que calculou como se pareceria isso, e deveria haver um resíduo deixado desse momento, e esse seria o cenário em micro-ondas. E tudo isso foi deixado de lado. E Fred Royal não aceitava nada disso. Ele, então, pejorativamente, se referiu a essa ideia como o Big Bang. Ele estaria fazendo gozação com a ideia, tornando realmente a ideia em uma piada. Mas o nome pegou. E todos nós adoramos o nome. É como se colocasse um apelido em você e esse apelido pegasse e você passasse a usá-lo, o adotasse, e assim as pessoas não poderiam mais atacar você com esse apelido, já que você o adotou para si. Então houve o pensamento de que havia gravidade suficiente para interromper a expansão, e o Big Bang se repetiria. Isso teve uma atração filosófica para as pessoas muito grande, porque isso significava que o universo não precisaria ter um início no geral. Estávamos em um ciclo. Quem sabe qual ciclo isso poderia estar acontecendo desde sempre, né? Esse conceito de início, umas pessoas de algumas formas ou queriam muito ou não queriam de forma alguma. Existia uma, div uma divergência de opiniões e atitudes sobre isso. Fred Royal queria o universo estável e não cíclico. Ele teria dito que as palavras presas em um arpão são difíceis de serem removidas. Nesse ponto, o Neil deGrasse Tyson comenta que a esposa dele... Que é, que é matemática, né, também tem uma graduação em astrofísica também, ela teria dito que, ela, opinião dela, concepção dela, tá ok, isso é uma ideia da esposa do Neil deGrasse Tyson, ela disse que devido às mulheres terem os seus ciclos, né, e os homens não, que seria provável que a maioria das cientistas mulheres gostariam mais da ideia do universo cíclico do que o universo estável, e os homens não tenderiam a gostar mais da ideia do universo estável. Mas isso é só uma reflexão da esposa do Neil deGrasse Tyson na época. Então, uma vez que ele disse o termo Big Bang, pejorativamente o termo pegou, no caso Fred Hoyle, ele não poderia nos atacar mais a esse ponto. Então, houve as observações confirmando as previsões. Um prêmio Nobel foi dado. E ele, o Royal, morreu ainda negando a teoria do Big Bang. Então, voltando ao ponto da pergunta, qual o melhor termo eu teria para isso? As pessoas que acham que o universo poderia estar em colapso e recomeçar com o Big Bang novamente, eles chamariam essa hipótese de Big Crunch, uma expressão inglesa que, significa, que significaria o grande colapso ou o grande rangido. Hoje, a teoria mais aceita é a do Big Bang. E, curiosamente, se você buscar no Google por Big Bang Theory, a série, a famosa série, né, a comédia que terminou recentemente, sempre vem em primeiro lugar no resultado das buscas. Depois vem o início do universo. Então, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o tweet, onde consta esse trecho da, do Startup do Neil deGrasse Tyson. Está convidando vocês a irem assistir todo o... O podcast, tá? que tem várias perguntas, não tem só essa. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Deixem um like, compartilhem o vídeo. Eu, a minha intenção é chegar a 1K. Né? E sempre unidos pela correta divulgação científica. Um abraço a todos. Muito obrigado por assistirem. E tchau, tchau.